Olá, estudantes, sejam bem-vindos à disciplina Cultura, Escola e Currículo. Meu nome é Ana Carolina e sou a responsável pela disciplina. Eu sou graduada em Pedagogia pela UFMS do Campus do Pantanal, mestrado em Educação Social pela mesma universidade e doutorado em Educação pela PUC do Rio de Janeiro, na área de concentração em Educação Brasileira. Essa disciplina, Cultura, Escola e Currículo, é importante para vocês, futuros professores, para que vocês compreendam historicamente como que se deu a organização da estrutura curricular no Brasil, quais são as teorias gerais do currículo e como essas teorias impactam diretamente o trabalho na escola. Então, sejam bem-vindos à disciplina, espero que vocês aprofundem os conhecimentos, que vocês leiam, que vocês assistam todos os vídeos disponíveis no ambiente virtual de vocês. Então, sejam bem-vindos.